É a espiritualidade? Espiritualidade é você crer que você é um espírito. Não é buscar o que está dentro, fora de você. É você ser um com você. Espiritualidade é acreditar que você, que nós somos, eu sou, você é, todos somos, né? Eternos. O espírito não morre. O Espírito não ele não nasce, ele não... Não, o Espírito ele é. Só que a cada reencarnação que ele tem, em processo evolutivo, ele vem limpo, ele vai perdendo a memória do, de vidas passadas e vai se renovando até chegar no princípio evolutivo de uma dimensão, sei lá, da vigésima, trigésima, quinquagésima dimensão, de ele ter a forma, a orografia, ter a facilidade de ser mentalmente, ser ele como ele precisa ser para poder fazer parte e se integrar com o universo. Isso para mim é espiritualidade. Espiritualidade maior. Não é crer, é ser. Espiritualidade não é não é ter uma competição, ter um corre corre. Eu não falo o que nós temos aqui? Também não é viver ali, ó, oh, oh, né, sozinho. Não, nada disso. Requer muita habilidade. Hoje eu estava pensando nisso, Gabi, antes de vir para cá. E tá, né, já tenho, você vê, já tem carros elétricos para não ter poluição. Isso ainda é engatinhar muito, muito, muito no movimento evolutivo. Não existe evolução nisso. Como que se explora o que dá sustentação à Terra? Nessas né? plataformas, o petróleo, se explora tudo isso para poder colocar os carros para servir de combustível, de batom, de enfeite e agredir o planeta. Então, espiritualidade existe, por exemplo, em outras galáxias que também são planetas. Tem planetas. Pergunta se eles exploram. Não, eles cuidam. Ai, mas a vida deles é diferente? Não. Eles têm a forma? Tem. Eles mesmo, eles chegam a tal ponto que eles volitam. Que eles podem tomar uma forma para vir dar uma consciência para quem ainda tá engatinhando, né? Tá, tá Ainda um experimentar, um espírito que evolui até um certo ponto e regride, evolui, vai até um certo ponto e volta. Então, ele vem daquele auxílio. Isso, para mim, é espiritualidade. É quando você chega num tal ponto, que talvez um dia o nosso planeta chegue a isso, né? Por que não? De não ser destruído, mas, ter, mas ser cultivado e nós possamos nos. Levar, como muita gente hoje... Muitos, né? tem muitos amigos que fazem isso... Uh, transcender enquanto dormimos... Ou nos desdobramos... Para conhecer outros horizontes... Né? Então, isso para mim... É espiritualidade... Não existe nada superior... Nem ciência... Aliás, ciência é a própria espiritualidade... Não existe nada... Sem assim, a nossa pineal... Desperta... Aberta... E desenvolvida. Isso é espiritualidade. Gratidão, paz, luz e harmonia sempre.